que tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos para o código e eu vou mostrar para você no código como funciona o protocolo GRPC. Bacana? Então, bora lá!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 Vem aqui é, para o nosso to do. Beleza? Então o nosso, o nosso data aqui, que é a nossa próxima variável, né, ele recebe...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 Beleza, Arki? Você curtiu esse conteúdo? Caso positivo, não esquece de deixar aquele joinha para gente, porque ele ajuda demais o nosso canal a se desenvolver né? e a nós entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Bacana? E olha, tem outros conteúdos que nós já fizemos falando sobre o protocolo de RPC, essa aqui é uma sequência, vale muito a pena você assistir os conteúdos anteriores, caso você ainda não tenha assistido. Ok? Então eu te espero no próximo conteúdo, Arki. Super abraço, até a próxima!